Há uma imagem no primeiro episódio do Sul que é o Humberto no Cacilheiro. Isso vem de uma, de um, do primeiro piloto que nós fizemos, que foi uma coisa dois anos antes de começarmos a filmar. E era o Humberto dentro de um carro, dentro do Cacilheiro. Eu sempre, aliás, era uma coisa que sempre me incomodava era quando é que o, o. Porque o protagonista, naquilo, no. no, no naquele pequeno uh, piloto uh, usava uma camisa branca eu achava um policial negro com um, um filme a cores, ele com uma camisa branca isso vamos filmar outra vez mas à tantas já tinha desaparecido o raio do cacilheiro que, trans que transportava o carro neste momento não há cacilheiros que transportam um o carro não é? e nós estávamos a discutir a dizer, para além das questões orçamentais chamar um cacilheiro é um absurdo uh, não sei porquê mas de facto já não havia uh, gente a ser carros a ser transportados do cassilheiros nós sempre vai ficar e por isso vamos ter algumas cenas em calveste branco, apesar de eu de mim, né? agoniar sempre. Um, por isso havia esta ideia de, de retratar a crise, de retratar também um momento de, de mudança rápida em Lisboa e de transportar o género para o mais fantástico da na nossa vida.